meio. Aconteceu alguma coisa? fiz alguma coisa pra você meu anjo Você eu fiz Ai ah, meu, meu Deus O que está acontecendo comigo? Ah, tá. Muito bom! Muito bom né, gente? Valeu, obrigado! Valeu, diretor! Parabéns! Parabéns. Muito bom! Muito bom! Valeu, valeu. É bom. Parabéns! o foi sucesso, gente. Gente, eu vou embora. Eu já? Ah, mas e o diretor deixou? Já conversei com ele. Não, esqueceu como <risos> é que é, né? Não, já conversei. Fica tranquila. Não, <risos> fica tá. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau muito bom. Obrigado, meu Ô, pessoal, vamos acabar agora por aqui que de madrugada tem externa, hein? Nós vamos filmar a vinda paulista. Ô, Bruno, vai pôr as baterias para carregar lá, tá bom? Márcio, vem cá, a gente Tchau, Tchau. Tchau, gente. Tchau, Nossa, Bruno, o Júlio manda muito bem, cara. A cena foi muito boa. Agora eu fico em dúvida: será que quem morre às vezes não sabe que morreu? Será que acontece isso mesmo, Bruno? Bruno. Você acha que o Marcinho tá muito puto comigo? Muito. muito. Eu ia chegar no horário, cara, mas aí. Ia, tava... Beth, como sempre, né? Você não tá ajudando muito não, hein? Foi, <risos> Bruno? Mas dizer que você não achou que o Júlio foi bem. Ô, Bruno. Ah, não acredito. Você tá... tá chateado comigo ainda, né, Bruno? Oh, eu... eu sofri um acidente, eu bati o um carro, cara. Ó, oh, você podia estar junto, hein? A coisa foi feia. Ô, right? oh, Bruno, larga tudo isso aí, vamos tomar um lanche. Vai, vamos tomar um lanche. Assim, oh. Eu posso falar com você? Onde foi mesmo que você disse que no meu celular, hein? Espera, espera, espera, me conta aí, como é que está isto? É cena 5, Sérgio. Cena 5 ainda? É, infelizmente, a gente participa com a cena 5, mas a gente cons consegue... Mas, Marcelo, você tem um filme? É, quantas cenas? Perguntas? Pergunta para Sabe, a cena vale vale. Desculpa, obrigado, Sérgio. quiser. Marcelo, você reparou que estamos com duas semanas de atraso? Duas? O orçamento estourou em 20 mil reais. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? O que é que eu vou falar então, eu vou para os patrocinadores? A gente resolve. A gente Vou dar uma amiga. Aqui com uma barra mágica. Existe o pessoal. Eu vou falar o que para os patrocinadores? vou falar que somos irresponsáveis. não. vou falar que não somos competentes. Que somos um tanto de inúteis. Que somos um tanto tentava fazer com nós. Ação. Você está preparando a gravidade de base em casa. Me escuta mais, você está preparando quando eu sei Tudo bem. Semana que vem tem um reunião. Semana que vem tem uma reunião. Vamos patrocinar Você vem comigo e aqui uma disputa. Para